Eu queria lembrar onde começou a minha trajetória aqui em Planaltina. Comecei aqui em Planaltina trabalhando no Centro de Internação de Planaltina, conhecido pelos moradores e moradoras como CAGE, que atualmente chama WIP, Unidade de Internação de Planaltina. Comecei trabalhando como assistente social, atendendo os adolescentes que estão lá no sistema socioeducativo. Existe uma juventude em Planaltina muito grande que acaba se conectando com a violência, porque não tem oportunidade, porque não tem acesso à educação de qualidade, porque não tem emprego, porque não tem acesso à cultura. Então nós precisamos investir nessa juventude, fortalecer políticas públicas para atender a população de Planaltina. O nosso papel não é papel bajulador do governo, o nosso papel é fiscalizador, é denunciar, é apontar os problemas. O governador vem em muitas reuniões aqui, mas ainda entregou pouco para Planaltina. Eu queria dizer para vocês que dos 18 milhões de emendas, 19 milhões que nós temos para o ano que vem, 1 milhão a gente destinou para as áreas de assentamento aqui de Planaltina, como Nova Planaltina, para infraestrutura e outras questões que são fundamentais e a gente precisa lutar para que essa execução aconteça. Planaltina recentemente foi lembrada por um caso muito trágico, que foi o caso da Letícia, mais um caso de feminicídio fruto da violência contra a mulher. E o feminicídio acertou o coração de Planaltina. E o feminicídio tem acertado o coração do Distrito Federal. Nós lutamos pela instauração da CPI do feminicídio. A Câmara Legislativa tem o desafio de investigar essa questão e resolver, apontar soluções, construir nessa cidade as condições para um atendimento. Precisa de uma delegacia da mulher em Planaltina. Hoje, a gente faz discurso. Vocês estão olhando os nossos discursos. Daqui a um tempo, vocês poderão avaliar a nossa prática. E eu estou ansioso para chegar nesse momento. Porque eu tenho certeza que vocês vão dizer que o nosso mandato realmente se dedicou e entregou aquilo que falou que ia é entregar. Um abraço a todos e a todas.